Bem-vindos, ao da Gnerd! A gente foi conferir o game Luigi's Mansion 3, então fica ligado aí! A Nintendo escolheu o dia de Halloween para lançar o novo Luigi's Mansion. E a gente já teve a oportunidade de testar esse game há algumas semanas com a galera da Nintendo na Brasil Game Show desse ano, né? E o que deu para ver é que a jogabilidade está bem fluida. É, e a gente vai ter algumas mecânicas novas, como, por exemplo, o GUID, né? Que é um Luigi de Ectoplasma. E, além disso, o game também tem suporte para até quatro jogadores de multiplayer ao mesmo tempo. É, o game está saindo hoje exclusivamente para Nintendo Switch. Bom, bora lá então pro gameplay, né? Vamos, vamos lá! lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Luigi's Mansion 3! E hoje é dia de caçar fantasmas com o Luigi! <risos> é. Bora lá então, galera, vamos nessa! aí ah, eu tô super animada pra ah. jogar! Também tô, hein, também tô! A gente não jogou nada aqui desde que a gente pegou a versão final do game, mas a gente já deu uma conferida no game lá na BGS, a gente pode jogar, né? Vamos lá então começar o modo história, é isso? Isto! Beleza, não vamos desligar quando estiver salvando, pode deixar. <risos> <risos> Olha o loading ali. <risos> <risos> Cachorrinho fantasmagórico. Bora lá então. O visual do game tá muito bonito pelo que a gente já tinha visto, né? Exato. Aliás, a Nintendo é um primor nesse aspecto né, de gráficos. Olha, os games da franquia Mario, principalmente, são muito bem polidos, refinados, né? Esqueci de dizer <risos> Olha o que... que eles colocam pra dirigir, <risos> ó, que não conseguem nem enxergar o valor. E eu esqueci de dizer que hoje é dia de Mario Verde! <risos> ah, hoje é dia de Mario Verde. Alguns chamam de Luigi também, mas deixa Alguns, assim. Alguns, né? Alguns. Olha aí. Caraca, os tantes também, né? E é o nosso aventureiro. Uhum. Eu, eu gosto que é o menos corajoso pra enfrentar os fantasmas. Ele não consegue nem olhar, né? Hum. Aquela uhum. letra de médico, né? <risos> ah, que bonzinho! E parece que parece nós o Bulldog, né? A gente tem o Bulldog branco. Tem. Bem bochechudo. <risos> E aí, qual é o lugar da nova uhum. aventura, hein? A mansão! E aí que da hora! E olha a música, né? Oh, yeah. Yeah. <risos> Demais, hein? Quem aí, Chipo, Mario e a Peach? acho <risos> que geral, né? Hmm. as malas hein? Parece as malas da Peach, né? <risos> A mala vai ser antiguinho do Luiz. <risos> que legal. <risos> Sério, a turma é muito divertida. <risos> Nada mais. Nada é mais, hein? Até um é de primeira, né? Caraca, tá muito bonito, hein? <risos> Vamos lá, então. Já gostei da pegadinha no início aqui. É, viu? essa parte de cinemática a gente não viu nada ainda. Nada, isso aí é tudo novidade. Oh. Oh. <risos> <risos> oh, <yeah. risos> Meu tiozinho assim. Bem parceiro, <risos> né? <risos> ah, olha aí. Recebidos com festas, Muito né? Muito bem. Não esperamos nada menos que isso, né? <risos> e aí, já estamos mexendo aqui? Aham. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui no menu. Não temos muitas coisas aqui, eu acho. Deixa eu ver. Configurações, controles. Vamos dar uma olhadinha nos controles aqui, então. Movimento, pular, pausar, ação. E é isso aí, né? Tá. Beleza. Bora lá então galera, vamos já direto aqui pro nosso game. O que que o Mario tá fazendo aqui? Tá olhando a comida, né? Só pode, né? Falar com ele. Ei, na hora que ele ia comer a torta. ele, hey, bro. Tá o cachorro tentando pegar. Tá bom. Olha ali as malas da Beat estão caindo. Um Nossa, momento. mas a Peach tá sempre com a mesma roupa, o que, que ela quer tanta mala? É, é. E olha ali, o, o amarelo é sempre que tá mais tontinho ali, né? Bora, vamos ver se a gente dá uma ajudada aqui. A Princesa Pete definitivamente não esqueceu de colocar nada na mala. É só uma pena não tá traduzido, né galera, mas isso é normal, né? entendo? É. <risos> caiu tudo. Ah, não! Nossa, olha aqui! Olha a cara do maluco! Ele tá alegre! Bem-vindo, hóspedes, ao último resort! Uhum. Você está pronto para fazer o check-in? Vamos botar ainda não, ainda não! Não, como assim? <risos> que isso? Não, vamos saber se tem mais alguma coisa não! no saguão! Não! <risos> Deixa eu falar com a Peach aqui! Isso até é tão grande, Luigi! É, tem uma decoração tão bonita, temos sorte de ter recebido um convite para vir até aqui. Hum. Quem que mandou o convite, né? Tenho tem minhas suspeitas, né? Que não deve ser algo bom. Não. Tá, vamos só dar uma explorada aqui, ó. Olha. Ai, tá quando eu for no próximo hotel, hotéis? Quero uma recepção assim nesse nível, né? <risos> Ah, por favor, ó. Sinta-se à vontade para se servir, ó. Uhum. Talvez você gostaria de uma amostra da nossa seleção de bebidas? Ele tá um pouco entediado, eu acho, né? <risos> hum. Vamos lá. E olha o da pose do elevador. Aham, uhum. que figura. Tá, vamos lá, vamos fazer o check-in, então. O Luigi anda com cautela, mesmo aqui no, no lobby do hotel. Sério, olha o jeito hum. dele andar, que amor! É a mala do Mario ele tem aquela de rodinha, né? <risos> Tá, vamos lá, vamos fazer o check-in, então. Sem... Minha enrolação. Bora! Beleza! <risos> Hóspedes, bem-vindo ao Último Resort. Meu nome é Ellen Gravely, seria tipo... Um, Ellen túmulo, uh -huh. alguma coisa do tipo. Eu sou a proprietária do hotel. Não, não Eu não estou realmente muito feliz que vocês decidiram aceitar o meu convite. Uh -huh. <risos> Top, hein? Tá estilosa, né? Tá. <risos> vocês todos devem estar muito cansados, venham. Deixa eu mostrar a vocês os quartos de vocês. Ah, nem se preocupem com a bagagem de vocês, ó. Nossa equipe incrível vai cuidar delas muito para bem. você. <risos> Essa galera vibes do Hotel Transilvânia, hein? <risos> é, mais ou menos isso. Ah, afinal, vocês são nossos VIPs, né? Ah, estamos preparados para oferecer uma experiência de nível A ó, Com todas com, as comodidades Então vamos indo? Olha a cara dele <risos> Ele tem até alergia a isso <risos> Vamos nessa aí que amor! <risos> Legal. Só tô duvidando se essa galera tá bem intencionada. Né? É! <risos> Chegamos aí no nosso oh. andar. Ó. Oh. Ah, os quartos do Mario e Luigi da Pitts são por aqui, ó. Ah, vai ser separado dos Toads? Ah. Nós preparamos quartos para os Toads também. <risos> Esperamos que vocês <risos> desfrutem da estadia e eu uso dizer que vocês vão lembrar dela pelo resto da yeah. vida de vocês. <risos> Ao menos o quarto não vai ser meia meia meia, porque é quinto andar. É, quinto andar. <risos> bye bye. Ok. Okay. Bye. bye. <risos> night. Night night. night. Isso é muito divertido. Aliás, é o Charles Martinet que faz a voz do Mario. Uh -huh. hum. Sério, incrível. Ele que faz do Luiz, será? Nem sei. Ela lá na BGS, né? Aham. Uh -huh. Beleza. Ai, que lindo! <risos> Legal. Estamos aqui, vamos dar uma explorada no nosso quarto. Ó, tem um cardápio aqui. Aqui já começou, hein? <risos> Que, que é isso, galera? O que, que a gente fez aqui? Olha aí, vandalizando <risos> o quarto. Tá. Dá, ah! <risos> ah, tá de pegadinha com ele. Tá. Olha, tem presentes aqui. Ó. Aí abre tudo. <risos> Tranquilo. Tá, beleza. Dá uma olhada pra cá, essa cadeira aqui tá de boas. Ah. Uau, uau, hora de descansar. Uhum. Não, ainda não, vamos não só é dar uma olhada. Vamos descansar. Vê se tem mais alguma coisa, tem umas flores pretas, né, um pouquinho Esse sinistro. brilhinho amarelo é de coisas pra interagir, não? é só, tipo, de beleza mesmo? Não, não, mas... não, dá pra interagir aqui, não, uhum. né? no quadro também não, né. Bom, acho que é isso que tem pra fazer, né, vamos lá. Vamos descansar então, cachorrinho. Bora nessa. Yeah. Aí, a nossa, a nossa lanterna, uhum. essencial, né? E a mesma roupinha dentro. Uhum. Só uma mudinha igual. É engraçado ver uma turminha, tipo, numa situação real como um hotel, né? Ele tá de sapato na cama, né? Absurdo, né? <risos> É. é... Ele é aquele nosso Bulldog. Nosso Bulldog é assim, uma hora tá olhando e, e se divertindo, na outra tá roncando. Assim. Já apagou, né? Não foi nem começar a ler, né? deu é, um grito, né? Ele é super corajoso, né? De noite não Vai. é a especialidade dele, não, é Olha os balões como ficaram. Ah. Ai, agora... Ali ficou... as caixas de presentes onde tem esses balões. É... Ficou tudo mais assustador É bem Halloween, galera. É... Aproveitar que hoje é noite de Halloween aí. Caraca. Nossa, ficou tudo mais sinistro. Tá, vamos lá então. Hum. Eita. Ai. Nossa, tô derrubando tudo. <risos> A gente tá bagunçando. O que, que tá fazendo? Ah, dá pra, tipo, <risos> só abrir um pouquinho. Hum. Tá. Nossa, ele tá com uma cara que vai aprontar aqui. É uhum. tá. que banheiro gigante, hein? É, né? Pra cá não tem nada. <risos> ele meio sofrendo. <risos> ele tá apavorado vamos Acho que sair vamos embora do quarto, quarto procurar Pete. Tá, vamos ver o que que houve. <risos> Olha aí O é. que, que tá rolando aí, galera? Hum, é tipo um negócio de espírito aí Tá Da Pit acho que é pra cá Olha isso <risos> <risos> ele, ele tropeça nas coisas, Olha Sério? isso Sério? Caraca, olha isso! Ah, acontece, uma gárgula. Uma gárgula <risos> do bem. Vai lá no da Pit, bate lá na porta, não tem como? Será é que não dá pra falar com o Mario antes? O Mario nos ajudar, né? <risos> Cadê o Mario? Cadê o Mario? Aliás, ele comeu uma pizza! <risos> <risos> Aí dá pra perguntar, que Mario? Ah, aquele mesmo! É. Vamos ver se tem alguma coisa no armário do, do Mario aqui. E atrás do armário do Mario? Ah, ah certeza que tem uma coisa! <risos> Caraca, o que, que é isso? Hum. É uma lufada de vento Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, aconteceu alguma coisa, galera Tenho essa impressão <risos> <risos> No do Mario também tem Eita, que até os balões saíram, mas acho que dá um Dá um fora daqui né? Tá, vai lá pra Pete, que ela que gritou Tá, vamos lá eu acho que ela é perto as malas dela, né? Será? Ela ficava meio perto do elevador aqui tem uma porta sinistra. Caraca, aqui tá bloqueado. Não dá pra passar por lado de cá. Ah, dá. Aqui. Ah, aí mesmo. Eita. Nossa, mas tem todas essas malas aí, mais as do corredor. <risos> é mais que as... isso? Meu Deus, que bah, que Deixa joga? ela ver hum. isso. <risos> Meu Deus. Uhum. <risos> Eu não sei que ele abre ainda. <risos> tá. só um fazendo dela é mais bonito que o deles. <risos> Nossa, ele tá até tropeçando nos perfumes dela. Nossa, ele se mexeu aqui. Tem uma caveira. E aí, é um aviãozinho de papel. Hum. Olha, ela não tá aqui. Lá fora dá pra ir, será? Acho que não. Acho que não, né? Tipo, ela... <risos> <risos> <risos> Ele meio durinho. <risos> tá. No banheiro. O banheiro dela tá meio fechado com as malas é. aqui. É, mas pelo jeito tu pode empurrar tudo. É, mas será que dá pra empurrar pra cá? Tá meio bloqueado. É, não. Debaixo não se mexe. Caraca, não... ela não tá no quarto não, viu? O mar deve ter corrido para ajudar ela. O elevador está tá descendo. Como é que é aquele elevador da Disney? Ah, a Torre do Terror. Aham. Uh -huh. É no hotel. Eita, é a proprietária. Uhum. <risos> que Ora, ora, ora, não, não, não. se não é o nosso VIP mais estimado. Uhum. Ah, eu estava justamente agora indo ver você. Uhum. Caraca! É. Ah, seu quarto está atendendo às suas expectativas? Ele não está gritando de bom gosto? Uhum. Eu mal, posso, uhum. mal consigo me conter. Você não tem ideia de o quanto eu queria que vocês aceitassem o meu convite. O <risos> porquê? Eu imagino que você deve estar imaginando. <risos> Veja bem. Tem alguém que eu realmente adoro. É inspiração para minhas maiores ideias. Eu sou uma grande fã. É... É, por isso que eu queria apresentar você Luigi. a ele. É você, é isso mesmo, ah. Luigi. Espero que você esteja pronto. Meu Deus. Ah, Caraca, é o Big Boo. Ah. <risos> meu Deus, surpresa, Luigi. Ei, sou ei. eu, o hey, Rei Boo. É, <risos> ah, meu Deus, que horror isso aí. <risos> ele saiu, ele fugiu. A pro a proprietária do hotel estava aqui, louca para me conhecer. Uhum. Então ela me liberou. Que sorte, né? Eu não achei que você ia aparecer aqui. Sério, olha a beleza dessa cena. Muito legal. Mas eu estava preparado de qualquer forma. Na verdade, minha vingança está quase concluída. <risos> o que eu quero dizer por vingança? Bom, que bom que você perguntou. Eu vou prender você e todo mundo. <risos> de férias aqui Caraca, ele vai prender todo mundo Ah, calma, calma, Luigi Vai acabar logo, logo É hora de uma reunião de família Nossa Eita oh, não. <risos> Nossa, ele prendeu todo mundo <risos> Tem mais uma moldura Que eu guardei pra você Fique aqui e coloque seu rosto mais aterrorizado, Luigi. O <risos> jogo acabou. Oh, não. Não. <risos> não, não, não, não. não. Uh. Eita, e agora? Não, não. Eita. Vai embora. Nossa! Caraca. Vamos bazar. Súpido, seu <risos> é ridículo. Nossa, eita! Sai fora. Nossa! Caraca, a gente levou um tapão. É vamos com tu. Não, não, não, não. Não. Eita, a gente foi moldurado. Uhum. E a cara da Pete, quando foi emoldurada, ficou tipo, a mãozinha assim. Oh. <risos> Caraca, o que foi isso? Good night. Meu Deus, a gente uhum. faleceu. Meu Deus, faleceu. <risos> Caraca, a gente morreu meu o primeiro Deus. inimigo que tinha no jogo Tipo, eu pensei, tá, agora vai começar <risos> Jesus tá Vai-te embora, corre Não, não, estragou não. Não, não, meu Deus, a gente morreu de novo Oh, não Caraca, galera, tá, a gente tem que fugir, meu Deus <risos> O jogo tá trolando... Demais, ah, bem meu. tranquilo! Meu Deus, tá certo que o jogo é pra ser difícil, né? Mas vamos nessa. Tá, Ai, sério. Vamos lá, a gente tá sem a nossa máquina, o aspirador de pó. Vai, vai, vai, vai, vai, corre reto, corre reto. vai, vai, corre, corre, corre, corre, corre reto. Vamos, Luigi. Tem como pular? Nossa, não dá. Não, embora, vamos ah, Pete, essas malas no do caminho! <risos> As malas que atrás. Oh, Vai! Chance, chance. <risos> não! Não, sai fora! Oh, não. Pula pra dentro! <risos> Ai, a gente conseguiu fugir agora! <risos> <risos> Meu Deus, esse foi o começo, tipo, a gente vai Esse é o no novo começo. Sekiro da Nintendo. <risos> esse é o Sekiro Dark Souls aqui, <risos> mas tudo bem, né? <risos> Nossa, oh. essa é a verdadeira imagem do hotel. <risos> é, hey, já gostei Disney desse Show começo 3. aqui. Caraca. Da hora. Achei massa a introdução igual ou seja, dá um bom clima aí do jogo. O trecho que a gente jogou na BGS era diferente desse aqui, né? Então uh -huh. eu já gostei bastante, né? Foi algo diferente que a gente pegou. Eu não gosto quando a demonstração é a mesma do início do game, né? Fica meio repetitivo. É. <risos> é. A gente caiu na lavanderia, pelo visto, né? Ele tá com medo! E a nossa lanterna? Vai ter que achar ou tá? <risos> tá ali, hum. ele guardou no bolso. Saving, saving! Tá. Tava brilhando aqui. Eita, apagou <risos> a luz. Eu gosto que ele se encolheu. Opa, tá aqui as moedinhas. Mais alguma coisa aqui? Não. Tem uma coisa brilhando ali na esquerda, não sei se pode pegar. Pois é, eu tentei ver aqui, Acho mas... que não, é que nem antes no quarto, tinha umas coisas brilhando, mas não era pra interagir. Não dá, né? Opa! Caiu uma meia. <risos> tá. Ah, ele tem essa noia de abrir a torneira. Hum. Ele é do. Esquecendo ah. de mim, dos bandidos molhados. É, quem pegou a <risos> referência hein. Tá. Ah, que susto. Caraca, tem alguma coisa aqui dentro. Dentro do outro. Ah, esse aqui. é muito fofinho. Eu morro de amantes. Olha ali dentro. O que, que é isso? <risos> oh, cachorro, Era o cachorro, cachorro agora. Seu trollador. Tá. Bora pra cá. a de aranha. Oh, oh, oh. Hum. E aí? O que ele tá com as rosquinhas ali? <risos> tá. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Vamos entrar aqui, né? É, acho, acho que sim. <risos> é bem uma garagem, né? Deixa eu olhar pra cá. Porque coisa... tá muito legal. Tá muito bonito, hein? Tá tudo se mexendo. Tá, aqui não dá pra... Dá ah, pra Acender a luz, ó. Opa, abriu aqui, hein? É. <risos> ele fica nervoso. Tá. Depois a gente vai pra onde foi o cachorrinho lá, né? Opa! Opa! Aí que eu vou pegar Pega uma a ligeira que... de baixo. Tem uma que caiu aqui. Uhum. Beleza, um rato passou ali. Uhum. Pra cá tá trancado, né? Aparentemente. É. Uhum. <risos> <Tem> ele <risos> chutando, tá ótimo, né? Tá, não dá pra, in... pra interagir aqui. Provavelmente a gente vai ter que abrir aquela porta ali de alguma forma, né? Aqui não dá. Ó, oh, dava pra pegar, ó. Uhum. Tá, vamos ver lá pra onde foi o cachorrinho que é aquele buraco lá atrás? O buraco do rato? Tem alguma coisa aqui Não tem não, nada Não dá pra interagir não Opa! Hum, ui. Ah, dentro da coluna tem alguma coisa ó oh, dá pra pegar. ó uhum. oh, o cachorrinho tá aí dentro. Uhum. Não creio. <risos> ele entrou no a motor própria. do carro. Uhum. Uhum. Ah, ele não vai dirigir isso aí, não. Ah, olha aí. A máquina de sugar os uhum. fantasmas. Ah, uhum. é a própria. Uhum. Esse aí é tipo o Kratos com as lâminas do caos, né? <risos> Sério, sensacional, né? Agora sim, hein. Tá. Se a gente segura, a gente dá uma, uma jatada aqui. Ó. Deixa ele... <risos> ele meio congeladinho. Congelado. É só isso, por enquanto. É só isso aí. Tá. Tá. Ah, tá. Ele tá, tipo, dando tutorial aqui. Aí ele dá uma puxada hum. com o Z aqui da direita. Tá. Aí o Z... O Z da esquerda ele, ele empurra. E hum, ah, os dois juntos ele dá esse pulo aqui, ó. <risos> Confortável com o que você aprendeu? Tá, a gente tá satisfeito. Satisfeito. Esse tutorial aí que eu precisava na BGS. <risos> esse é aqui, né? Ah, tudo bem. Mas não dá nem pra reclamar. No stand da Nintendo eles botaram uma, uma, um funcionário da Nintendo pra cada pessoa que testava menos o jogo. Menos pra mim, né? Mas é, menos pra cá. Tudo bem. Olha aí, agora a gente já pode interagir de formas diferentes, né? Não sei se é isso que a gente tem que fazer, mas vamos lá. Ó. Até o rato a gente engoliu aqui. Tá, vamos ver aqui, ó. Opa! Puxamos aqui as moedas. Uau! Nossa, isso aí. Caraca, o, oh, rato, o rato nos atacou. O rato mata! Ah, então, já vem aqui, ó. Dá o empurrar pra longe, se você não... Não, já foi. Ah, ele <risos> o Nossa, cara. Pobre do rato. <risos> o rato nos atacou, a gente perdeu a energia, né? Zé, Rina. É. Tá legal. Uau! Uau! acho que é isso. Aqui dá pra pegar alguma coisa não, né? Sei é lá, tô empurrando aqui as paradas é, Tô vendo, acho que segue adiante. Tá. Vamos ver dá pra vir pra cá, talvez? Pra cá não, né? Acho que é não, acho que é pra seguir. Opa, Opa! Olha aqui, ó. Boa, já recuperamos tudo. Ótimo. Pra cá não dá pra andar mais, né? Vê se agora empurrando aquele treco não empurra a porta. Ou puxando a porta. Vira em direção à porta. Ah, pra cá. Isso aqui é tipo. Não, não. Né? É. Vamos tentar aqui no. Usar isso aqui. Não, né? Não, então é pra seguir mesmo. É, então bora. Beleza. Sério, até o rato deu dano. Lá tem moedinha lá atrás. <risos> tem outro lá, Vocês Não sei se continua infinitamente vindo é, no buraco ou não. Ali é uma moeda aqui. Aqui. Ah, okay. tem um monte aqui e atrás. E vem para cá. É, pra cá tem uma também. Aí. Aí. Tá. Uhum. Beleza <risos> Ah, melhor faleceu. ainda Faleceu Não dá pra puxar, porta. Não Não dá pra dirigir o carro, né Vamos ver se tem como interagir mais Não tem aqui Não, acho que já era E vira Beleza. pra cá aqui Vamos descobrir hum. pra onde que a gente vai aqui. Ou tem que voltar ah. pra aquele corredor, tem que sair dessa garagem. O problema é que a gente caiu nessa garagem do vindo do buraco, né? Não, a gente caiu naquele corredor, não foi? Muito Essa bem. aí é a segunda sala. Ah, eu acho. acho. A gente entrou, tipo, num corredor com uma primeira porta. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui então. É aí mesmo a porta. Oh tá certo, né? dá pra gente andar mais aqui Se tu fizer alguma coisa de frente pro quadro acho que é. Olha ali, piscou a luz Ele dá uma no quadro Acende essa sua luz aí que a gente fez com a outra Mira a luz pra ela, acho que não é, Acho que não Essa aí não, só é a outra Olha <risos> aí, que maravilhosidade Legal <risos> tá. Tem alguma coisa <risos> <risos> <risos> hum. Dá aquele tipo tirambaço pulo, que daí ele morre O <risos> que, que houve? Ah, o <risos> cartão <risos> Ele já se assustou <risos> tá, aqui Vê se consegue entrar de cachorro, tá? Ali é. não, olha ali, ó. Um monte plantas. de dinheiro. Ó. São é notas, dinheiro né? achei que era a... Não, a... a. folha da planta. <risos> é, ela tá dando dinheiro. Não véio. creio, tá dando dinheiro. Ah, tá, são umas células. Uau! <risos> Aí, ó. Sabe quando a gente diz? Dinheiro não nasce em planta? É. Pois bem. No Luiz Mansion, Dá em árvore aqui. Dá em árvore. O que, que o cachorro tá fazendo aqui agora? Ó, oh, desbloqueou aqui. Hum. Oh, yeah. Boa. Tem o um elevador e tem a porta. A porta, acho. na porta, né? O <risos> que isso aqui? Ah, oh, olha. Opa! Uhum. Nisca, <risos> tá coisa. Isso parece um tanto errado, <risos> e um pés. Nossa, ele, tipo, burlou a máquina aqui. Hum. Tá, eu sabia que tinha que interagir com isso uhum. aí, que o extintor a gente tinha mexido na outra sala. Tá, depois esse dinheiro a gente vai usar. O que que tem aqui? Não dá nem pra ver, mas... Aqui por baixo consegue ver. Ah, olha aí, ó. Ah, tem uma planta aí, ó. Ah, olha um baú aqui, ó. Hum. Oh, Nossa. Caraca, a gente achou um monte de coisa Barros agora. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. É, melhor ainda. Tá, vamos subir então. Tô aí. Eita. Ah, já achei que era um rato. Que isso. <risos> tá bloqueado? Vê se consegue puxar ou empurrar ou dar aquele blum blum. Aí ó hum. caiu lá embaixo, um monte de coisa. Eu volto. Hum. <risos> Ele correndo, tá uhum. ótimo. Meio com pressa. <risos> assim. Tá, <risos> vamos subir a escada então. E aqui? Nossa, é imenso esse hotel aqui, hein? Ah, agora tem essas paradas aqui, ó Ah, lembra que tinha uma... Uma, sei lá, esmeralda dentro da máquina de lavar? Tinha, acho que daria pra interagir agora Ô, planta, solta! Hum. Não dá, hein? Sério, não dá ah, o elevador. Tá, vamos dar uma explorada aqui primeiro. O que é isso aqui? Hum. Ah, os andares. O que, é que tem em cada andar? Meu Deus, quanta coisa. <risos> oh, God. <Deus. risos> e aqui? Nossa, mas a dona <risos> do hotel merece, que é, ela é uma ridícula. De... Ela é meio verme. Ali é a recepção! Cara, olha os, os X na cara de cada um. Morreu! <risos> Eita que começou a aparecer fantasma agora. E eles estão fechando a, a saída. <risos> <risos> ah! <risos> <risos> Sério? Meu Deus. Ó, oh, tipo é inimiguinho. Opa, peraí. Vira pra ele a lanterna, e Chupa ele. Tá. É cara. isso aí que a gente viu na, na BGS, né? Tá, tem que bater nele Aí sim Tá, a gente tem que dar um choque nele Aí puxar ele pelo rabinho E bater ele no chão várias vezes Tá chamando reforços Nossa, Nossa O pato até arregaçou as mangas né? Vamos lá Ei. Tá, vamos dar um choque nele Opa Tá Não deu Tá. Puxar. Bate, bate, bate. Ah, o outro já levou uma paulada com ele. Já foi junto. O cachorro tá aí. Outro, Epa. outro. Tá. Ele tentando fugir, ó. Olha, Toma. ele tá dando combinado, ó. Aí o cachorro dá a dica, né? Agora foi. Opa, liberou. Olha ali, cheio de jack de lantern Aí, hein. Oh, yeah. <risos> ah, eu achei da hora, hein. Eu gostei já, hein. Nossa, eu tô animadíssima com esse jogo. É. E vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer algumas lives aqui de Luigi's Mansion 3 no canal. Começando inclusive, por hoje, né? Inclusive testando multiplayer também, né? A gente quer testar o multiplayer, quer ver se a gente joga com a galera online nas lives também. Vamos testar as outras modalidades aqui e vamos testar o guide que Guidi. ainda não apareceu aqui. Mas na BDS a gente já jogou e eu tô louco pra jogar de novo também, né? Ai, galera, acho que vamos é ficando por aqui, até porque a ideia dessa série pro Dog iniciando o game é a gente pegar uma amostra inicial de cada jogo aqui e ter esse gostinho aqui do Luigi's Mansion 3, que eu já gostei demais, viu? Tô animado pra continuar jogando e vamos ver se a gente zera nas lives, né? É. Ó, galera, e não deixe de conferir também as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Galera, valeu aí e até a próxima!